Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é esta saia aqui que vocês me pediram muito. Ela é uma saia longa e ela é com esses botões aqui na frente, tá? É, a gente fez ela numa viscose e ela não é transparente, então pode usar tranquila e sem forro. Essa viscose aqui é uma viscose ela é mais encorpada e vocês encontram no site da Boutique dos Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tecido. E pra combinar, a gente fez a blusinha do mesmo tecido, ela tem os botões na costa. É, em breve vai ter vídeo dessa blusinha aqui no canal, ok? Então, se você quiser aprender a fazer essa saia super rapidinha de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer aí nosso próximo projeto, né? Que, como vocês viram no começo do vídeo, é essa saia com os botões na frente. É, na verdade, em vez de fazer o vestido, eu vou preferir fazer a blusa com a saia. Porque eu acho que dá pra usar de mais maneiras, né? Então, fica mais versátil. Então, mas se você quiser fazer como vestido, é só você unir as duas partes, Tá? Então nesse vídeo a gente vai fazer a saia e no próximo vídeo a gente vai fazer a blusa para usar junto. Então eu vou colocando aqui o um molde e vou cortando. Para quem não tem prática de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Para quem já tem prática já pode cortar direto. Então, pessoal, já cortei. Viram que é co... rapidinho, né? A parte das costas eu cortei na dobra do tecido. E a parte da frente não é na dobra, porque... E deixei um espaço aqui que é a parte do transpasse, tá? A gente já vai unir. Outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar pra vocês... É esse tecido aqui, ele tem esse tipo de barrado. Geralmente, o que, que a gente faz com o barrado? A gente usa o barrado embaixo. Só que nesse daqui eu estou fazendo o contrário. Eu estou usando a parte do barrado na parte do quadril, porque é a parte escura, não vai ficar transparente, eu não vou precisar colocar forro. Se eu colocasse o barrado na parte de baixo, eu ia ter que colocar forro, porque ia ficar a parte branca, tá vendo? Ia ficar transparente. Então, eu optei pra, por colocar o barrado na parte de cima, e aí a blusa dá continuidade, então ficou um conjuntinho bem bacana, que eu, eu gostei muito do, do resultado. Vamos montar, então, a nossa saia. Então, nós vamos pegar aqui a parte das costas, ó, que ela tá cortada na dobra do tecido. E vamos colocar aqui, ó, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vamos unir a nossa saia aí, olha, pela lateral, dos dois lados. Só passar uma costura reta, meninas. É muito rápida essa saia. Tá? Passou a costura reta aqui nas duas laterais, ó, tá? Passou. Ela vai ficar aberta aqui na parte da frente, que é a parte dos botões, certo? Você vai vir aqui, se você quiser colocar entretela, só você colocar entretela na parte do transpasse. Eu não vou colocar entretela, eu vou dobrar uma vez, duas vezes, ó, desta forma, e vou passar uma costura deste lado e deste lado. Vou fazer isso com os dois lados da minha saia, tá vendo? Que é a parte do transpasse do botão. Quer colocar uh, entretela, coloca antes de fechar, tá bom? Tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina, passar uma costura aqui nas laterais e fazer essa parte aqui do transpasse, tá bom? Pessoal, olha, já uni a saia, tá vendo, ó? Já costurei tudo e já fiz aqui a parte, olha, do transpasse. Agora, eu vou medir aqui o meu cos e vou cortar uma faixa reta. Olha, a faixa reta aqui que eu cortei, eu cortei na cor branca pra brincar um pouco com as estampas, tá? E aí, você corta na largura que você preferir. E aí, você vai encaixar o seu cos aqui. Você vai dobrar ele aqui, olha, colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui pela parte superior... Unindo seu cos aí na sua saia, tá? Ó, ele vai ficar branquinho aqui a parte de cima, porque a blusa, ela dá continuidade branca e vai pro verde. Então, eu quis brincar um pouco com as estampas, tá? Então, é só passar uma costura aqui, prendendo o cos aqui na sua cintura, ok? Pessoal, olha, passei uma costura, ó, passei na overlock e uni, tá vendo, ó, uni o cos na saia, eu fiz um cos mais fininho dessa vez, agora eu vou pregar os botões, mas como eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como pregar os botões, eu vou pular essa parte, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, eu vou pregar os botões e vou fazer a barra e a saia já vai estar finalizada, super rapidinho de fazer. Então, eu vou pregar os botões e aí eu volto com a saia finalizada. Bom, pessoal, então a saia já está finalizada, eu já coloquei os botões, eu usei esse botão aqui de pedra que vocês encontram lá na Oeste Aviamentos. Eu vou deixar o link do vídeo ensinando como usar, como pregar, né, esses botões aí. Então, vocês viram que rapidinho que foi de fazer essa saia, super simples e olha que linda, tá usando muito, né, esse tipo de saia com botões na frente. Ela é um modelo mais evazê, tá? Ela não é tão largona na parte de cima, ela fica mais certinha no corpo e ela fica aberta. Na parte de baixo, eu não coloquei botão até embaixo, olha. Eu coloquei o, o botão até aqui, essa parte aqui ficou aberta. Aí, se você quiser colocar botão até menos aqui, aí fica a seu critério, tá? E você pode deixar o botão aberto também, então aí fica a seu critério. O molde dessa saia vai estar disponível no meu site do 36 ao 56,